Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Vampirização. Segundo livro da série Se a Mediunidade Falasse, uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Capítulo 2 – A Escolha Felipe lê atentamente a definição do curso 19. Vampirismo é a ação de um espírito encarnado ou desencarnado que rompe a lei de cooperação e estabelece uma relação em que um indivíduo se beneficia de outro espírito, encarnado ou desencarnado, prejudicando-o com sua permissão consciente ou inconsciente. Felipe pensa que aquele conhecimento poderia ser de extrema utilidade para auxiliar os dirigentes do centro espírita que frequenta. Entender que todas as relações humanas, saudáveis ou não, são relações espirituais, os ajudaria a compreender a mediunidade de uma forma mais justa, entendendo assim a necessidade de os jovens terem acesso ao curso mediúnico, de forma a receberem orientações para evitar o vampirismo. Felipe lê atentamente dezenas de outros títulos e explicações de cursos a que poderia ter acesso. Tudo isso leva uma hora e meia. Resolve então reservar os últimos 30 minutos para meditar e assim tomar a decisão certa. Faz silêncio interior, orando a Deus. Ele lembra tudo o que havia acontecido desde a sua ida ao centro espírita até aquele momento. Entende que o estudo do vampirismo está vinculado ao episódio do churrasco, ao comportamento dos dirigentes do curso mediúnico no centro espírita e no mundo espiritual, e ao amparo espiritual antes da aula. Tudo fica claro. Ele vai estudar o vampirismo. Exatamente duas horas depois, o instrutor informa. Registrem sua escolha tocando com a palma da mão na tela e pensando no curso que escolheram. Ela registrará também sua disposição mental em relação ao tema escolhido. Após o término do curso, vocês avaliarão a influência de seus sentimentos iniciais no aproveitamento das aulas teóricas e práticas. Felipe registra sua escolha. Vê pelo computador que Cirilo e Alessandra também haviam escolhido o mesmo curso. Que bom! Pensa ele, feliz. O instrutor abre espaço para perguntas. Uma jovem de 16 anos indaga. Seria possível alguém conseguir realizar todos os cursos que o colégio oferece? O instrutor sorri e responde. Considerando o atual estado evolutivo deste grupo, posso assegurar que só seria possível em muitos milênios de estudo. Contudo, é preciso considerar que, quando o Espírito progride moral e intelectualmente, ele se torna capaz de aprender em minutos o que antes levaria muitos anos. Isso foi expresso pelo Cristo quando ele disse, «Mais se dá aquele que tem». Além disso, não é necessário fazer todos os cursos para ter acesso aos andares superiores. Indispensável é a compreensão profunda da responsabilidade que todos temos perante Deus e o entendimento dos temas teóricos e práticos centrais. Vocês possuem condições de alcançar os andares superiores ainda nesta encarnação ou na atual desencarnação para os que estão desencarnados. Conclui com bom humor. Todos estão felizes ao saber que, se tiverem coragem para vivenciar os ensinos do Evangelho no dia a dia, alcançarão conquistas mais valiosas do que a fama ou o dinheiro. Após a prece final, todos vão conversar nos jardins do colégio. Lidar com o vampirismo é lidar com o sofrimento humano. Fala Alessandra. Por isso escolhi esse tema. Não foi pela aventura de simplesmente conhecer as regiões inferiores, nem pelo desejo de impressionar os outros. Quero aprender a ajudar os outros a se libertarem dos vícios e também libertar-me de minhas paixões inferiores. Que paixões inferiores? pergunta Cirilo surpreso. Alessandra sorri e responde com segurança. Se eu não tivesse defeitos, não estaria no grupo inicial, não acha? Pensei que você ia me dizer que era viciado em alguma droga ou que tinha matado alguém. É muito difícil, segundo as leis divinas, saber quem é mais culpado. Será mais culpado um alcoólatra que não se liberta por medo e fraqueza ou um espírita que sempre pode fazer muito, mas se acomoda apesar de ver tanto sofrimento no mundo? É verdade, diz Felipe. Não tinha pensado nisso. O egoísmo cruel, o disfarçado de virtude, talvez seja um erro até maior. Também nunca tinha pensado assim, fala Cirilo. Julgar os outros é sempre muito complicado. Não tem como saber se a pessoa, mesmo errando, não está fazendo o seu máximo ou se, aparentemente acertando, não está deixando de fazer o que deveria. Conclui Alessandra. Bem, vou tratar de fazer a minha parte. Coitado de mim, se eu não fizer. Conclui Cirilo. Todos riem. O sol está nascendo no mundo físico. Todos se despedem. É sempre uma imensa alegria vivenciar esses momentos. Todos sabem que o testemunho no mundo exigirá muito de cada um. Mas a certeza de que estarão sempre juntos é o melhor estímulo que podem ter. Cirilo e Felipe acompanham Alessandra até a porta de sua casa. Despedem-se, partem, vão acordar. Mais um dia começa no mundo. Quantos saberiam dizer onde estiveram durante o sono... Um mundo ainda tão ignorante que nem sequer sabe o que acontece nas horas em que dorme, precisará de muita ajuda para acordar para as verdades do Espírito. Felipe, Alessandro e Cirilo estão entre aqueles que darão o testemunho da imortalidade. E você, o que fará?